Opa, fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui E aí, tudo bem? É, então é o seguinte, eu tô é, gravando aí uma microsérie é, A respeito de como que você pode ganhar dinheiro no YouTube é, Fazendo canais de determinados nichos Ou até mesmo de... É, para entretenimento tá? e é, determinados assuntos específicos, tá bom? É, mas antes eu quero aí te pedir que se você ainda não é inscrito, é, você possa se inscrever, compartilhar com os seus amigos e lógico, como você já vai gostar desse vídeo, então deixa seu like, tá bom? Nesse canal eu dou dicas tá? de como que você pode trabalhar com marketing e digital se você é alguém iniciante, é, eu tenho dicas muito legais é, no, ne, dentro deste canal. Se você fizer uma busca, você vai encontrar muito assunto sobre marketing digital, principalmente é, relacionado a vídeos, tá? Porque é o que eu gosto mais e é o que funciona para mim, tá bom? Então, é, eu quero aí te dar uma, várias dicas de como que você pode ganhar dinheiro, porque muita gente... É, começa com marketing digital e acaba ficando fixado em apenas um nicho ou dois como por exemplo, a pessoa já começa e vai direto para o nicho de saúde ou de emagrecimento tá? ou para o marketing digital, se ainda não tem nenhum resultado, se ainda não vendeu nada se ainda nem sabe como que trabalha com marketing digital então eu quero fazer esse vídeo e nesse canal eu quero te dar dicas para que você não cometa este erro, tá? E tenha sucesso. A caminhada é árdua, a caminhada é dura, mas é possível, tá certo? É, tem algumas coisas que podem ser mais fáceis ou não, tá? Nesse canal eu não faço, eu não falo nada na lata, certo? Eu faço apenas o meu trabalho e vou dar dicas é, importantes. Para quem está, está começando, tá bom? Se você quer um afiliado aí, certo? Está iniciando ou já tem alguma experiência Então aqui eu vou te dar algumas dicas, tá bom? Espero que elas sirvam é, para você, beleza? É o seguinte é, Então eu quero aqui te falar a respeito de um canal Que é bem legal que você pode fazer, tá? É um canal é, de é, contos de terror Olha, olha só que legal, é, contos de terror, você pode fazer um canal de contos de terror. É, existem milhares de, de, de materiais espalhados na internet, então se você procurar contos de terror, você simplesmente você pode é, pegar estes contos, adaptar ao seu conteúdo e colocar no seu canal com a sua voz ou com a sua... É, você aparecendo e falando estes contos, tá? Aí existem canais especializados nesses contos e que tem muita visualização. E com isso, logicamente, você vai, vai é, é, recomendar produtos, produtos físicos, produtos digitais, é, quem sabe montar até uma loja própria sua, né, relacionada àquele nicho. Nunca se esqueça disso. Não adianta você querer vender um produto que não está relacionado ao seu nicho, tá? Se você fala sobre futebol, venda produtos falando de futebol. Se você é, fala de é, de vôlei, você faça um, uma loja de produtos de vôlei. É, é sempre assim, tá? Nunca faça, por exemplo, se eu falo de futebol, eu querer vender uma caneta, uma caneca do Aquaman, por exemplo. Fica meio desconexo. Não tem muito a ver. Então, é isso que você tem que pensar, certo? Então, é, a dica que eu quero te dar aqui é faça um canal é, de contos de terror. Olha só que legal. E isso dá muita visualização, tá? É, tem canais muito grandes especializados nisso, certo? E você não precisa copiar material de ninguém. Simplesmente faça, a, faça lá uma... Uma cópia bem legal, certo? Um texto bacana, certo? E algo que dê medo nas pessoas, beleza? Eu quero que você pense nisso, tá bom? Espero que tenha sido proveitoso para você, que a minha ideia, é você tenha gostado da minha ideia, tá bom? Então é isso aí, como ganhar dinheiro no YouTube fazendo canais de contos de terror. Olha só que legal, beleza? Tá bom, se você gostou desse vídeo, dá seu like, inscreva-se e compartilhe, tá bom? Valeu, um grande abraço e lembrando, se você quiser conhecer o curso para aprender a ranquear canais de todos os tipos, curso ranqueamento de vídeos, o pulo do gato do Erivelto, é o primeiro link aqui na descrição. Valeu, um abraço e até mais!